Como comprar e vender milhas com o seu cartão de crédito para você colocar uma renda extra todos os anos no seu bolso? Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos a gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia, sem que você tenha que precisar trabalhar mais para isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você. Então vamos lá, como que você consegue aí aproveitar essas oportunidades do mercado para comprar pontos e milhas para vender e para colocar grana no seu bolso. Basicamente, você vai conseguir fazer isso a partir dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Comprar milhas, né? Então, você vai conseguir comprar essas milhas a partir desses programas. Então, quando você, quando a gente fala com você, olha, gente, existe uma oportunidade aqui de comprar milhas barato e vender mais caro. Você está utilizando o que? Você está utilizando dos do benefício dos programas de fidelidade das companhias aéreas para estar tá realizando essa compra. Quais são esses principais programas que nós temos atualmente? Nós temos o Latam Pass, Smiles e TudoAzul. Então, se você não tem cadastro em nenhum desses programas, assim que terminar de assistir esse vídeo, já corre lá, digita aí Smiles, TudoAzul e Latam Pass e faça o seu cadastro. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link dessas três plataformas aí que são, desses três programas que são os principais. Para geração de renda extra que vão contribuir para que você consiga aí colocar uma grana extra todos os anos no seu bolso a partir de, apenas a partir desses programas. Então, terminar esse vídeo, você clica aqui na descrição e faça o seu cadastro nesses programas. Basicamente, esses programas eles são programas de benefícios. Eles têm como objetivo é, de criar, gerar benefícios para os usuários das, do, das companhias aéreas. Então, eles foram criados com esse intuito, eles são programas de fidelidade. O objetivo deles é fidelizar os clientes dessas companhias aéreas. E para isso, o que, é que eles fazem? Eles oferecem inúmeros benefícios, inúmeras oportunidades. E uma delas é a compra de milhas mais barato e você vender mais caro. Então, basicamente, como, quando comprar? Nós recomendamos sempre que você compre quando estiver em desconto. Como, por exemplo, recentemente nós tivemos a oportunidade aqui de comprar é, uma promoção pra, com a Latam PESP. É, onde lá é, foi foi a Belantam PS, Latam PES, onde era possível que você acumular, comprar com desconto, com um desconto é, de 80%. Desculpa, 65% de desconto. Com essa oportunidade aqui, você conseguia aí é, com pouco limite no seu cartão, você precisava aí de é, pouco mais de 4 mil reais de limite no seu cartão de crédito para você colocar 900 reais de lucro no seu bolso. Então, recentemente, nós tivemos uma promoção dessa aqui. Então, quando que você vai comprar? Quando tiver com desconto. Numa condição normal, você vai comprar é, essas milhas a 70 reais o milheiro. Quando comprar? Quando tiver promoção. Onde nós vamos comprar essas milhas com desconto. Por que comprar? Porque é, sem dúvidas, a forma de você... Sem dúvidas, a forma de você lucrar mais alto nesse mercado. Isso mesmo. Por quê? Você vai comprar, utilizando o limite do seu cartão de crédito, comprar mais barato e vender mais caro depois. Então, é uma excelente oportunidade de você fazer isso. E como que você faz isso? Basicamente, você utiliza, você faz através... Você vai fazer isso através dos programas de fidelidade. E você vai dividir isso, pode acontecer promoções, de, em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Então você compra parcelado, 12 vezes sem juros, e vende para receber daqui 30, é, podendo ser 30, 60, 90 dias, lembrando que 90 dias é um valor, onde você vai receber um valor maior por isso. Então basicamente você funciona dessa forma, você compra, compra quando está com desconto, é, sem dúvidas, uma das melhores oportunidades desse mercado você lucrar alto. E você vai fazer isso através de promoções dos programas de fidelidade. E como que vamos utilizar, como que nós vamos vender? Quando vender? Quando vender? Nós vamos vender quando tiver um lucro alto. Lembrando que... O nosso valor de venda ele não é definido após a compra. Quando eu vou comprar essas milhas, nós já fazemos um cálculo e analisamos se vale ou não a pena. Então, o valor de venda ele é definido basicamente no momento da compra. Apesar da gente não ter controle sobre essa, porque é a oscilação, é a lei da demanda e da oferta, porém, existem algumas estratégias, existe um histórico desse valor dessas milhas, que à medida que você vai praticando, você vai vendo o ponto certo de fazer isso. o objetivo é sempre lucrar alto. E por que, que você. É, e por que você deve vender? Né? Porque você tem a opção aqui né, de colocar grana no seu bolso. De repente, você, o objetivo seu, em algum momento, vai ser para fazer viagem. ok? Porém, se você for utilizar para fazer viagem, você não vai ter aí o retorno dessas milhas. Então, é, o ideal é que você, no nosso caso, que a gente orienta, que a gente conduza, que é gerar renda extra. Então, sempre vender. E como você faz isso? Utilizando as plataformas de confiança. Então, utilizando... Utilizando plataformas, muito importante isso aqui, ó. confiáveis, tá? E quais são essas plataformas? Nós recomendamos hoje a HotMirias e a MaxMirias. E é muito simples, HotMirias e MaxMirias. Então você vai entrar nessas plataformas, vai fazer um cadastro básico, vai cadastrar o programa de fidelidade lá da companhia Aérea, lá Pes, Smiles ou Azul, e vai fazer suas vendas. Muito tranquilo, muito intuitivo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o, o link para você acessar o site da Hot Milhas e da Max Milhas e você fazer o seu cadastro e já se organizar para depois que você aproveitar essas oportunidades de compra de pontos e milhas mais barato, você colocar vender e colocar grana no seu bolso. Basicamente, essa é a dinâmica que ocorre. Das compras de, de milhas, né, para a gente lucrar alto aí com o cartão de crédito. Então, se você não aproveita essas oportunidades de mercado hoje, gerar renda extra, utilizando limite do seu cartão de crédito, a partir aí das milhas aéreas, saiba que você está perdendo muito dinheiro. Você está literalmente jogando dinheiro fora. Então, pare hoje mesmo de jogar dinheiro fora e comece a aproveitar essas oportunidades e colocar grana no seu bolso. Isso mesmo. Então, grande abraço, pessoal. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.